Olha pessoal, chegou esse DVD aqui pra mim. Ele não tava lendo o CD. Não tava. Não tava funcionando, né? Aí eu dei uma limpada aqui no. na lente. E ele tá funcionando agora. Ó. Ele é um DVD da Mundial tem karaokê karaokê deixa eu ver aqui o modelo dele o modelo do dvd D18 o modelo é D18 Que diz tudo, a potência a tensão ele tanto faz 110 ou 220 tanto faz a potência é 25 watts Aí ele não estava lendo o CD. Eu dei uma limpada na lente. Aí ele agora está funcionando. Eu vou... Mostrar como é que eu fiz. Oh, ele é assim. É um DVDzinho até... Até bonitinho, né? Eu vou ver aqui. Vou, mostrar aqui. vou mostrar pra vocês aqui como é que eu fiz. Ó, oh. tá vendo? Deixa eu desligar ele aqui pronto o segredo é esse aqui ó. você pega a lente com cuidado para não bater na lente vem aqui ó. puxa para trás aí você vem com o contonete vem com o contonete e Passa aqui na lente Faz uma limpeza Sem nada Sem, sem colocar nada no contonete Faz só uma limpeza aqui ó, Vou dar um zoom aqui pra ver melhor ó. Você dá uma limpada aqui na lente ó. Dá uma limpeza De leve Ó Pronto. Aí Quando você ligar, ele vai ele vai funcionar, porque às vezes ele não consegue ler o CD por causa desse dessa sujeira que fica aí na lente. Então é, é só isso que você tem que fazer. Então, quem gostou, curte, compartilha, comenta e se inscreva no canal. Valeu, pessoal.